a vontade de ir à escola todos os dias depois que passou a frequentar o AE a gente pensa e percebe que ele faz toda a diferença por isso acho que ele é muito importante o AE procura meios e recursos para que as perdas sejam as menores possíveis fazendo isso de maneira prática e adequada para cada caso usando brinquedos pedagógicos material especializado e recursos esse o trabalho feito na sala de aula. os alunos acham que vem para o AE para brincar, mas na verdade, nós como pais sabemos que eles não vêm brincar. Eles vêm para desenvolver a capacidade, o aprendizado. Então, a AE é imprescindível para nossos filhos. Eu tenho orgulho do meu filho estudar na rede pública, justamente por causa do AE. acontecer algum tipo de aprendizagem desses alunos, hoje em dia, eu acredito porque vejo a evolução do meu filho, eu vejo quanto ele avançou, sabe coisas que às vezes eu nem acredito que ele aprendeu, com a inclusão, os alunos da escola também estão aprendendo a conviver com os colegas com deficiência, eu percebo bem o empenho dos professores, o desenvolvimento do meu filho e dos outros alunos tem sido muito bom, faltam ainda alguns materiais. Há algumas falhas com um tempo maior para esse atendimento. Questão 2.